Secrets pessoal, you really look at yourself you espichado. be speechless. What happened to e e hoje, vamos fazer aqui um opening case aqui, no CSGO, de umas quantas caixas, e vamos ver como é que corre. Vamos abrir aqui a primeira. Bom, vou começar aqui pelas Falchins. Uh, tenho 15 Falchins para abrir, 10 Breakouts para abrir, e 2 Judgment para abrir. Vamos começar aqui pelas Falchins. Vamos ver aqui se a sorte está connosco. e uma CZ Auto Yellow Jack Jacket Olá, parece estar boa, parece estar bonita, menos mal Não começamos mal Vamos ver, vamos ver E até agora foi mal, uma PNL build foda é sempre a seguir e está toda fodida, deve estar raspada no terreno mesmo next e o nome é Lodmov vamos para o Iraque e também está toda fodida no terreno next Bora, bora, bora. E uma nova Ranger. Que com certo deve estar fodido num treino. Não, por acaso até. Deve... deve estar com pouco, se calhar. Next. E outra nova Ranger. Que caralho. E next. Vamos lá filho da putz. Dá-me qualquer coisa de sempre e vai-me dar uma amp. Que bosta. Ai, corna da prima, pá. Pelo menos. Eu... Eu... Epá, eu não Olha, passou ali uma hyperbiste. Eu não falo e outra vez atrás. Eu não falo de ganhar uma faca, mas pelo menos já o uma hyperbista ou uma comarinha. Já ficava contente. Vamos ver, vamos ver. E o Manta outra vez, mas só que Star Trek. Star Trek. E esta aqui até nem parece estar em mau estado. Next. Sempre a viar. E uma Elite build, Deve estar fodida no terreno. Por acaso até. Não parece estar fodida no terreno. Bom, até agora só, só nos calhou uma, uma cor de rosa, pá. E o resto é só azul, uma Glock 18. E uma Galil. Rocket Pop. Fodida no terreno. Foda-se. Conas e faquinha que é bom, nada. Olha, pelo menos podia ter calhado a, a Nemesis. Sempre era uma cor rosa. Estava ali uma vermelha. Será que ela vai passar? Será que ela vai calhar? E não calhou. Fodeu, filho da puta. E foda-se, as galilos estão a vir todas fodidas mesmo. Não há hipótese. Bora lá, bora lá. Des... nova novo Ranger, mano. Se eu soubesse, só tinha comprado uma caixa falsa, mano. Foda-se, só me calhou uma arma cor-de-rosa. Podia ter calhado outra vez a Nemesis, mas calhou aqui a Rocket Pop. Olha, vai lá, não está tão fodida. Vamos aqui agora para as Breakouts. Vamos ver se breakouts aqui damos melhor sorte E nada Uma mp7 Pessoal, uh, não se esqueçam pessoal, está a decorrer tá uh, neste momento um giveaway da, da Shadow Dagger's Full Tested, Shadow Dagger's Night Full Tested uh, Vai acabar em, no dia 25 deste mês Por isso vocês ainda têm, podem participar se vocês quiserem O link, o link do, do giveaway vai estar na descrição do vídeo Juntamente... <coughs> uh, não, é só isso, basicamente é só isso Vamos ver, vamos ver, vamos ver E uma uh, abciso ou caralho, Star Trek, se eu está fodida no terreno, acho que Ou então está com o mínimo leve. Aqui, o que eu gostava que não calhasse era uma Cyrex. Uma Cyrex. É uma Tano Ventasimov. Ou então uma, uma Butterfly, né? Mas isso também já é demais pá e uma Ivory Star Trek parece estar bonitinha next e uma Negev Desert Strike next Olha lá filho da puta, dá-me aí uma cor rosa, mano, e vai outra, Ivory. <música> Next, vai lá pá. Bom, então dá-me uma Water Elemental, que eu também já, já não fico triste. No case opening de deserto, pessoal é. Gastei aqui mais ou menos 70 paus 60 70 mais ou menos E não calhou nada de jeito Calma, ainda não está perdido, Que ainda temos aqui uma breakout e temos duas advertisements para abrir Ainda pode calhar ali qualquer coisa Aqui já não digo mas nas 8 semanas, nas semanas, pode calhar qualquer coisa, não. Então... Ah, tá aqui. Bom, aqui nas eu não me importava da... da capa Vulcan. Da Cyrix, da Atomic Oil, da USP uh, A Desert Strike não gosto E a faca, claro Bom, bugou, será que é sorte? Deu ali uma bugadela e... caralho E pronto, é uma rocha tá. É uma rocha, se tiverem gostado e caralho Era o talvez. Uh, caralho, uh. e será será será e para aí para aí para aí pronto vai lá ao menos está mais ou menos bom estado mínimo não, é? É? não parece estar em mau estado é a loja epa foda-se é sério está testado no trono mas a arma está bonita mesmo olha só foda-se deve estar com o float do caralho e esta aqui, olá original de fábrica. Uma Kaiman, nada mal. Bom, calhou-nos aqui duas cor-de-rosa, duas roxas e o resto de azul. Quantas está é que a gente teve para aqui? Ainda tivemos algumas, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis está mas não foi nada de, do outro mundo infelizmente. E bom pessoal, foi isto, vamos ficar por aqui, uh, se vocês gostaram do vídeo deixem o vosso mega like, porque eu não gostei, foram 60 paus que eu podia ter investido num site e ter ganho, melhor, mas fudeu. Uh, e é sempre a aviar. se vocês curtiram e querem ver mais vídeos destes, ou se não quiserem ver aqui em sites, deixem o vosso mega like pessoal, ajuda bastante. Uh, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estão E não se esqueçam que ainda podem participar uh, no giveaway Fui pessoal e até a próxima